Fala galerinha, eu sou Norberto, pra quem ainda não me conhece, e pra quem me conhece também, esse aqui é mais um vídeo do Elefante Literário, e eu vim trazer, depois de alguns dias, depois de algumas semanas, com um pouco de atraso talvez, mas ainda em tempo, porque ainda estamos no mês de julho, pelo menos no dia que eu tô gravando esse vídeo, vim trazer a tag dos 50%. Essa é aquela tag que a gente fala sobre as nossas leituras, assim, um geralzão do primeiro semestre Se bem que eu dizia ter feito do primeiro trimestre também E do segundo trimestre, na verdade Porque no primeiro trimestre eu li bem mais do que no segundo trimestre E é não, só isso mesmo <risos> É porque acho que teria opções para usar os dois Mas de qualquer maneira eu sempre acabo roubando nossas perguntas e trago um monte de livro Então também não vai fazer tanta diferença assim Vamos lá, essa tag tem várias versões por aí afora, é, com algumas pequenas modificações das questões. E aqui eu trouxe aqui as perguntas que eu trouxe aqui nesse vídeo são as perguntas que estão no vídeo de Patrícia Lima, lá do canal Patrícia Lima. Ela fez, eu achei legal e trouxe pra cá também, porque na tag original tem algumas perguntas que não cabem mais. Volta e meia, todo ano fico sem saber o que responder, como por exemplo, em quem eu tenho um crush literário. E daí a primeira questão é O melhor livro que você leu até agora é em 2022? Já começa perguntando qual é o melhor livro Eu não trouxe um livro só E nem trouxe os livros para responder essa questão aqui Recentemente eu doei Doei não, vendi para um sebo aqui de Natal muitos. Tipo assim, praticamente todos os livros que eu já tinha lido, alguns outros estão emprestados atualmente. Tem quase nenhum livro que eu já li na minha estante. Eu tô olhando ali pela câmera aqui atrás tem pouquíssimos livros que eu já li na minha estante hoje em dia. E daí eu vou botar a capinha aqui para vocês verem de qualquer maneira, mas algumas das outras perguntas eu trouxe. Sim, voltando, o melhor livro que eu li em 2022 até agora. O primeiro deles é A História Secreta de Dona Tarte. Que livro maravilhoso. É um livro da Dark Academia que se passa ali é, numa faculdade, né, universidade, jovens estudando e tem todo um clima sombrio de suspense ao redor de um acontecimento que foi uma morte de um aluno, de um grupo de amigos que a gente já sabe no começo quem é que morreu mas aí ao longo do livro a gente vai vendo como as coisas chegaram até o ponto que chegaram a gente vê o desdobramento das personalidades dos personagens sinceramente assim, é um livro fantástico é um livro bem grandinho, que tem a diagramação apertadinha, então ele se torna maior do que ele já é. Mas a leitura, assim, me deixou fascinado o tempo todinho. Outro livro que eu amei esse semestre foi Todo Dia, a Mesma Noite, de Daniel Arbex. O subtítulo dele, acho que é A História Não Contada, da Boat Kiss. Vai estar tá aqui na tela também a capinha pra vocês verem. Mas, gente, que livro maravilhoso. É sensível, é bonito, ele é bem escrito, ele é muito forte também. Ele é bem escrito no geral. Às vezes, alguns diálogos eu achava um pouco... É, truncados, assim, mas, enfim, só se eu quisesse realmente analisar bem o que estava escrito ali. Porque, de qualquer maneira, dei cinco estrelas de foi um livro maravilhoso, o que eu me emocionei muito, foi muito forte ler ah, aquelas passagens de como as coisas aconteceram no dia do acidente lá do incêndio da Boate é, Muitas pessoas que perderam seus familiares, que perderam amigos, e ver todos esses relatos de casos reais é muito impactante, pra quem lê essa história, e eu fiquei doido pra ler outros livros que a Daniela escreveu também. Outro livro que me surpreendeu muito, eu vi Eduardo Leite lendo em uma live na Twitch, fiquei super curioso, comprei pra ler, é o livro Os Supridores, foi publicado pela editora Todavia, e minha gente, que surpresa boa, que livrão, sério. Eu fui, na verdade não fui sabendo o que esperar eu fui sabendo, eu fui sem saber o que esperar, isso é o que eu quero dizer quando chegou em determinado momento deu uma reviravolta tão grande que eu não conseguia mais soltar as páginas né parar de ler o livro e assim, me prendeu de uma maneira assim, sobrenatural naquele mês que eu fiz aquela leitura foi um livro fantástico, eu recomendo a todo mundo inclusive quem tava comigo na Bienal é, esses dias aí, no começo do mês de julho. Toda vez que passava em frita, todavia, eu dizia, se for comprar algum livro daqui, compra Os Supridores e compra Torturado, que eu amo também. Mas eu dizia, compra, leia Os Supridores, porque Os Supridores, assim, foi uma surpresa muito boa. Eu tô repetindo várias coisas, né? Mas é sobre isso, tudo bem. 2. A melhor continuação ou finalização de série que você leu nesse semestre. Eu li muito poucas, muitas poucas, muito poucas continuações de livros, Inclusive, eu preciso da continuidade às leituras das minhas séries. Mas eu vou trazer aqui uma que eu tenho sentimentos controversos. Eu gostei e, ao mesmo tempo, não gostei. <risos> porque eu passei muita raiva dos personagens. Que é Filhos de Virtude e Vingança, o segundo livro continua da trilogia de Orisha, não é isso? Que é o livro Continuação, né? De Filhos de Sangue e Osso. Esse livro aqui é uma edição maravilhosa, publicado pela editora Rocco de Tomi ADM. E, assim, é um livro que me deu sentimentos controversos. Mas, eu trouxe aqui como a melhor continuação, apesar de tudo... <risos> para responder essa tag aqui. 3. O livro que mais te decepcionou esse ano? O quê? Ah, tá. Eu tinha lido a resposta errada. O livro que mais me decepcionou foi porque... não sei se eu fui esperando uma coisa e recebi outra, ou porque as pessoas tinham falado tão bem dele que eu esperava alguma coisa que eu não recebi, que é o livro sobre a Terra Somos belas por um Instante. Posso ser cancelado por algumas pessoas nesse momento? Posso sim, mas aí é sobre isso também. Tem vários outros livros que eu abandonei recentemente. <risos> aí pronto, eu li, não senti o impacto, só achei a leitura cansativa <risos> e um pouco difícil no momento. Eu acho que eu não tava com a cabeça para ler aquele livro naquele momento e tentei, assim, me forcei a ler. Eu acho que eu nem cheguei a terminar essa leitura. E assim, foi uma decepção porque eu esperava realmente gostar muito desse livro, já que as pessoas estavam é, falando tão bem pessoas que, enfim, que eu acompanho, que eu vejo as leituras e que, às vezes, <risos> bate o gosto da nossa leitura. 4. O livro que mais me surpreendeu esse ano? Os Supridores, Vou falar de novo aqui, <risos> repetindo coisa que eu quase não falei na primeira resposta, que foi um livro que me surpreendeu bastante. E é isso. Não tem mais tanto aqui falar. É um livro que eu recomendo muito. 5. Livro que você abandonou nesse semestre? Nossa, eu abandonei muitos livros. Abandonei muitos livros hypados, muitos livros amados e queridinhos das pessoas por aí. <risos> Acho que eu podia gravar um vídeo só sobre isso. Sobre livros que as pessoas amam e eu, tipo assim, tava na hype e eu fui pegar e não gostei, então assim, abandonei. Um desses livros que eu abandonei nesse semestre é A Seca, de Jane Harper. Eu, inclusive, peguei para ler faz pouco tempo. Foi recente que eu recebi esse livro aqui em casa, da parceria com Amorro Branco. Peguei para ler e simplesmente não consegui. Chegou um momento que a leitura não ia para frente, não conseguia desenrolar. Sei lá, também não tava muito na vibe, não tava muito me aproximando do que é estava que acontecendo aqui. Talvez eu ainda pegue depois em outro momento. Mas, por enquanto, é um dos livros que tá abandonado aqui na minha estante. 6. Novo autor favorito. E pra cá eu trouxe dois autores, duas autoras, na verdade. Uma delas é dona Tartt, que é a autora da História Secreta. Inclusive, eu tô doido pra ler o Quinta Silva também. Já faz muito tempo que eu quero ler, inclusive. Eu tiro da minha wishlist, boto de volta, tiro, boto. Mas aí, por causa da História Secreta, eu adicionei aqui como autora favorita, porque eu amei muito... É, o estilo de escrita e a história em si. E eu também trouxe Tommy ADn que é a autora de Filhos de Sangue e Osso, Filhos de Virtude e Vingança. E tô doido pra ler a continuação, apesar das raivas que eu passei com os livros. Eu conheci a autora na Bienal do Livro, ela tava lá num painel mediado por Milena, é, Nevoada e por Maíra. E simplesmente assim, ela é uma pessoa maravilhosa. As amigos meus conheceram ela pessoalmente, disseram que ela realmente é uma pessoa maravilhosa. Eu via pelos stories, acompanhei tudo, morrendo de inveja. <risos> e simplesmente ela assim, é uma pessoa incrível, que me fez apaixonar mais além da escrita por ela. Então é isso. Tomé B&M e Dona Tarte. Sete. Novo livro favorito de um autor favorito. É um livro que eu também não tenho mais aqui na estante, eu passei pra frente, não lembro se eu vendi, se eu doei, se eu dei pra alguém, se tá emprestado. Mas é o um livro Conversas entre Amigos, de Sally, Sally Rooney, É né? isso que escreveu Pessoas Normais também. Na verdade, não é um livro que foi favoritado, mas foi um livro muito bom. Eu sempre... Costumo dizer assim quando eu entro nesse assunto. E se eu tivesse lido ele antes de pessoas normais, pode ser que eu tivesse gostado mais. Mas eu tava com outro na cabeça e pessoas normais eu gostei muito. Eu gravei até vídeo pra ele aqui no canal. E daí eu acabei não favoritando também conversas entre amigos. Eu acho que eu li até 4 estrelas, 4 estrelas e meia, uma coisa assim. Foi um livro muito bom. Enfim, tô roubando, né? <risos> mais uma vez eu roubando uma resposta da Tele. Seu personagem favorito mais recente? Essa é a questão número 8. Aqui eu escolhi o personagem Jed. Que é o protagonista de O Feiticeiro de terra que é um livro que eu li bem recentemente também. Inclusive, a esse momento já deve ter um vídeo sobre ele aqui no canal. Se tiver, eu já vou deixar nos cards. Se não tiver, vai sair em breve. Ele, o Jedi, ele não chega a ser um anti-herói. Ele é o herói da história, né? É o personagem principal aqui, como um herói mesmo. Não chega a ser esse anti-herói, mas é como se fosse. Ele é um personagem rabugento. <risos> é um personagem que, assim, eu mesmo não gostei de cara, não me identifiquei de cara. Ele tem umas. Ele é bem fechado na dele, sabe? Ele não mostra muita coisa. E a história em si, por ser muito curta, ela também não mostra muita coisa dos pensamentos dele e tudo mais. Mas, mesmo assim, eu gostei muito e tô doido pra continuar acompanhando as sagas dessa aventura aqui do Ciclo Terra-Mar. Fiquei muito empolgado com essa leitura, tô doido pelas continuações. Morro Branco, vamos providenciar o quanto antes pra gente ler essa... Trilogia? É trilogia? Ou é série? Sempre fico se em dúvida. Nove. Um livro que me fez chorar nesse primeiro semestre. Esse livro, assim, frequentemente eu choro lendo livros, apesar de não estar lendo muito no último trimestre, mais ou menos vamos dizer assim. Mas um livro que me fez chorar nesse primeiro semestre, que eu fiquei mal, foi o livro que eu já falei lá no começo da tag, que foi o Todo Dia, a Mesma Noite, de Daniela Arbex. É, a história da Boate Kiss me trouxe muitos sentimentos, a flor da pele. <risos> Enquanto eu fazia essa leitura eu chorei, eu chorei real, chorei largado. 10. Um livro que me deixou feliz nesse primeiro semestre. Foi um livro que eu não amei, mas gostei bastante a ponto de ficar feliz com a leitura. Né? Não me arrependi, é um livro grossinho até, inclusive eu pensei que ele seria menor, que é O Primeiro Beijo de Romeu. Ele é um livro de Felipe Cabral, é um jovem adulto nacional, LGBTQIA+, e assim, foi uma leitura super agradável, super rápida também, que tem como plano de fundo a Bienal do livro, né, muitos dos acontecimentos do livro se passam na Bienal, e foi um livro muito divertido de ler. Eu também não tô com ele mais aqui na estante, mas espero que... Com quem esteja, esteja fazendo bom proveito e tenha gostado bastante dessa leitura também, porque foi um livro que realmente me deixou feliz enquanto eu lia. Me arrancou até algumas lágrimas. E aí, no caso, é, foi de felicidade, né? Não foi de tristeza, porque não fiquei triste com o livro, não fiquei feliz. 11. Um livro que fugiu da sua zona de conforto. Esse livro foi um livro que eu achei que eu ia dar, amar, dar cinco estrelas, e não foi isso que aconteceu, né? Dei um pouco menos de estrelas. Mas o que importa é a experiência, é o conceito. E é que eu adoro a autora mesmo assim, que é Jared de O livro é um buraco com meu nome. É um livro de poesias, é um livro de poemas da autora. E foi um livro que eu não tenho o repertório, eu acho, na minha vida para interpretar livros de poesias e poemas, se não forem coisas que estejam muito óbvias na minha cara. Assim, né? Eu não tenho essa esse repertório mesmo por enquanto, então eu não aproveitei bem a leitura como eu poderia ter aproveitado se eu tivesse essa vivência mais dos poemas, tá entendendo? Foi uma coisa abstrata que eu não consegui no momento captar muito, então eu acabei não aproveitando bem essa leitura, me tirou da minha zona de conforto porque é um livro que eu não tenho costume de ler, assim como outros gêneros como biografias, por exemplo, acho que eu nunca li até hoje, mas os poemas são livros que fogem da minha zona de conforto, mas que ao mesmo tempo também estão próximos porque, de vez em quando, eu leio um livro de poemas. 12. Clássico favoritado lido nesse semestre Clássico favorito, né? Lido nesse semestre. Enfim, não sei nem se é clássico, mas pra mim, aqui no meu quarto, aqui na minha casa, ele já é um clássico. <risos> é a história secreta mesmo. Foi um livro que foi lançado há muito tempo, então eu considerei como clássico pra trazer aqui pra essa resposta. Outro que eu poderia ter trazido era o Torturado. Eu não lembro se eu li esse ano. Acho que eu li no começo do ano. Mas enfim, são livros que foram favoritados pra mim, os dois. Pronto, se tornaram clássicos no meu coração. 13, gênero literário mais lido nesse semestre. Eu acho que foi romance, assim, não romance romântico, enfim, romance em geral. é se bem que, Enfim, qualquer livro bem dizer é romance tá, hoje em dia. Vamos dizer fantasia? Fantasia drama, eu li bastante drama, assim, coisas com questões familiares, mas fantasia, eu acho que está sendo o gênero que eu tô mais lendo esse semestre, eu acho. Não sei se eu li algumas ficções científicas, eu li um pouquinho, mas eu acho que fantasia, se for somar, assim vai ser o que dá a quantidade maior. eu tava registrando no ano passado os livros na tabela e esse ano ficou com Deus, tô registrando é nada, não sei direito as coisas, né, as métricas das minhas leituras. No achismo é isso aí. 14. Conto ou novela favorito que leu esse semestre? Para essa resposta eu trouxe o Tempo que nos separa de Tico Farpelli, que é um conto de ficção científica com viagem no tempo, é LGBTQIA+, também, e assim, muito legal. Ao que tudo indica é parte de uma trilogia, né, o primeiro livro de uma trilogia que inicia aí com, com a história desses personagens que eu recomendo bastante. Inclusive, vai ter um link aqui embaixo para onde você pode comprar, se você quiser, lá na Amazon, para ler no seu Kindle, ou no seu celular, no um aplicativo do Kindle também. Assim, muito bom, um conto muito legal. Recomendo a todos. É conto ou novela? É bem grandinho. Eu acho que... acho que pode ser chamado novela. Eu sempre fico confuso. 15. Algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito. Tem alguns, mas um deles que eu, assim, sempre que vejo fico encantado pela combinação do título, com a capa, com as cores, é o involuntário ato de respirar, de JJ Bola, é o mesmo autor do livro Seja Homem, e assim, eu tô fissurado nesse livro, nessa capa, nesse título, tô doido pra ler, não sei quando isso vai acontecer, porque ele normalmente tá com um preço bem elevado, então ainda não tive condições de adquiri-lo, assim, poderia ter adquirido, já poderia, mas dei prioridade a outras coisas, Sim. Mas aí é também a vida é sobre isso, né? É um livro que eu ainda quero bastante ler e que eu tô muito curioso por essa leitura. Eu acho que vai ser muito bom. 16. O livro mais aguardado do segundo semestre. Hoje, eu acho que... Assim, tem vários livros que eu quero, né? Mas eu acho que eu tô dividido entre A Filha do Guardião do Rei. Eu acho que é esse. É The Fire, Keeps, Fire Keepings, Daughter. Eu acho que é esse livro. A capinha vai estar aqui na tela do mesmo jeito. é O Caminho dos Reis, que vai ser lançado pela editora Trama, que é o livro do Stormlight Archives que eu não, sei, não lembro como traduziram, é, os, os arquivos do, da Tempestade, da Tormenta... Depois de tanto ouvir falar de Brandon Sanderson nos últimos dias, nos últimos tempos, na verdade, nos últimos dias não, né? Nos últimos tempos, inclusive já li Mistborn, o primeiro, preciso ler os outros dois, não sei quando isso vai acontecer ou se vai acontecer, mas eu tô com muita vontade de ler O Caminho dos Reis, sim, que é um livrão assim, ó, deste tamanho, <risos> que eu não sei quando eu vou conseguir, mas espero que venha aí, porque dizem que é assim a obra suprema do autor. Outro livro nacional que eu também estou muito empolgado, recentemente é, a capa foi divulgada, a sinopse e tudo, que é Árvore Inexplicável, vai ser lançado pela Editora Suma, é o livro novo de Carol Kiovato, e eu estou, assim, empolgadíssimo também. Eu já li, porém, Bruxa, da autora, estou com Sense, Ante, Sense Ante Nível 5 no meu Kindle, para ler já tem um tempo, inclusive, estou enrolando bastante, mas Árvore Inexplicável eu fiquei, assim, muito curioso, para pegar e fazer essa leitura. 17. O livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse semestre? No meu aniversário, eu ganhei vários livros e recentemente eu comprei alguns livros também muito bonitos. Mas eu trouxe só um aqui, foi muito difícil. <risos> mas eu escolhi um belíssimo, que eu acho que é um dos mais bonitos que eu ganhei, pelo menos, esse semestre, que é o livro Retrato de Dorian Gray. Nessa edição aqui da editora Dark Side. é muito linda minha gente, tem o um corte todo em preto, tem até um fitilho aqui embaixo também ela por dentro também é maravilhosa, é uma edição que é toda cheia de detalhes, de ilustrações e com a diagramação muito caprichada também, os livros da Dark Side normalmente são assim, bem caprichosos e a edição aqui tá assim, uma maravilha, eu amo a história né, do retrato de Dorian Gray, já tinha faz muito tempo numa edição de bolso quem sabe eu não pego pra ler novamente com essa edição aqui. Quando? Não sei. Mas, falando de edição física, é uma das mais bonitas que eu tenho hoje em dia na minha estante. 18. Melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora. Eu, assim, fiquei pensando nas adaptações que eu já tinha assistido. Não lembrei de muitas. Lembrei de A Filha Perdida, que eu assisti, tá disponível na Netflix. Morte no Nilo, que eu assisti. Eu fui no cinema assistir. Acho que eu fui no cinema assistir, acredite se quiser. Assim, o livro que veio com um elenco direto de Chernobyl. <risos> Meu Deus do céu, que elenco é aquele, pode cancelar todos. Mas aí, é isso. Sem levar em consideração as séries, né, também. Porque eu assisti Heartstopper E se fosse pra escolher entre todas as adaptações audiovisuais Eu escolheria Heartstopper Se para pra escolher um filme eu escolheria A Filha Perdida, que apesar de eu não ter lido o um livro, nem de Morte no Nilo, nem da Filha Perdida, eu gostei bastante do filme, achei muito bom mesmo. Eu vi muitas pessoas falando que é fiel e que é bom também. <risos> Mas de séries foi Heart sua é simplesmente assim, maravilhoso. Quem não chorou assistindo? Quem não se como comovido por aqueles dois? Nick e Charlie, amei. 19, meu vídeo favorito desse primeiro semestre. Eu não fiz muitos vídeos nesse primeiro semestre, fiz alguns, passei algum tempo sem postar vídeos. Mas eu gostei bastante do vídeo de porque foi um livro que eu gostei muito. Então eu gostei de falar sobre ele em vídeo. Eu vou deixar aqui nos cards e provavelmente aqui no box de descrição também o link do vídeo para quem quiser ir assistir nos comentários sobre este livro. E vamos para a última pergunta dessa série, que é a pergunta número 20. Quais livros você precisa ou quer muito ler até o final desse ano? Eu preciso ler alguns livros até o final desse mês de julho, hoje é dia 21, na verdade, porque já é meia-noite e 38, que são os livros da Maratona Literária de Inverno, que acaba no último dia desse mês, que é dia 30, dia 31. Estou no primeiro livro da minha tibia dessa maratona. <risos> e tenho mais uns quatro pra eu ler. Acho que eu não vou conseguir ler até o final desse mês. Esses são os livros que eu quero ler assim. Primeira instância. Até, na verdade, o final de agosto. Porque a Maratona Literária é a Fantasia também tá acontecendo no mesmo tempo e vai até... O finalzinho de agosto, ali mais ou menos. Então tem esses vários livros para ler até o final do ano, porque enfim, ainda tem setembro, outubro, novembro e dezembro. Depois, mais meses para ler vários outros livros que, inclusive, são quase todos esses da minha estante aqui atrás. Sem medo de errar, já falei isso para algumas pessoas também: 90, hoje, 95% desses livros são livros não lidos. Nem fiz nem a conta de quantos são, ainda, mais ou menos. Mas eu acho que eu já vou ter que separar alguns para fazer uma doação, para dar destino, porque simplesmente tem um monte de livro deitado na frente, porque não tem mais espaço em lugar nenhum, tem livro aqui no meu guarda-roupa também, que eu coloquei aqui pra dentro enfim, preciso ler vários desses livros mas escolhi um pra trazer aqui, que inclusive é um dos livros que tá na minha tibia, dessas maratonas que é o livro Luzes do Norte, de Juliana Domingues. Este livro, com esta capinha aqui, publicado pela Editora Record, é um livro... é jovem adulto? Não sei dizer de certeza agora. Mas é um livro de fantasia sáfica, que diz aqui atrás assim. Na Gélida Nurensalen, Nurensalen, nem tudo é exatamente o que parece. Entre ursos assustadores, florestas nevadas, mistérios e intrigas políticas, Dimitria tem uma única missão, proteger Aurora custo o que custar. Então que? Okay, um livro que já me disseram, né, já ouvi falar que tem aí um desenvolvimento de um romance bem presente nesse primeiro livro e a parte da fantasia teoricamente, né, pelo que eu ouvi falar, vai ficar para o um segundo livro que já tem uma capa revelada também, que é Luzes do Sul. Não lembro agora como é o nome do livro, mas é uma capa como essa, só que rosa. Vou colocar a capinha aqui na tela também para vocês verem. Aí pronto, esse é um livro, um dos livros que eu quero muito ler até o final do ano. Acho que é isso, essa foi a minha tag de 50%. Eu sempre acho que poderia ter colocado outros livros pra citar aqui, pra eles não passarem batidos ao longo do, do semestre, né? Mas, por enquanto, é isso mesmo que a gente tem por aqui. Se você assistiu esse vídeo até esse momento, muito obrigado por ter ficado por aqui. Aproveita para seguir o Elefante Literário nas outras redes sociais, deixar o seu like aqui. De vez em quando... Na verdade, eu descobri... Eu pensei que tinha feito pouco tempo, mas eu descobri que faz quase um ano que eu não fazia lives na Twitch. Mas de vez em quando eu tô fazendo. Eu fiz... Hoje é que dia? Agora já é quinta. Teoricamente, era pra eu fazer live hoje às 8 da manhã. Assim, na minha cabeça eu tinha organizado pra isso. Mas acho que eu não vou conseguir acordar tempo. Não sei se vai dar certo. <risos> mas eu fiz na última terça. E foi bem legal. Eu fiz uma live mais curtinha. E de vez em quando eu vou tentar voltar a fazer algumas lives pra ver se eu dou uma adiantada nessas minhas leituras. Tudo depende também do ritmo do trabalho da vida que vai acontecendo, né? Não vou prometer nada, mas se inscreve lá no canal segue lá o canal na Twitch segue os perfis das outras redes sociais no Twitter, no TikTok, no Instagram e pronto é só isso. Deixa aqui embaixo também nos comentários qual foi o melhor livro que você leu até agora em 2022 e qual livro você recomenda que eu leia ou que eu boto pelo menos na minha wishlist <risos> para eu ler algum dia que você acha que assim é imperdível por enquanto é isso, vou ficando por aqui a gente se vê já já aqui no Elefante Literário Valeu!